Vamos às informações com o repórter René Almeida. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 70% das famílias brasileiras estão endividadas, o maior nível dos últimos 11 anos. Uma das saídas para esta situação é a renegociação das dívidas. Esta não é uma prática obrigatória para as partes. Mas suas regras são estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. A especialista em Direito do Consumidor da Proteste, Bianca Caetano, explica. Como direito à informação clara, objetiva e prévia quanto ao valor atualizado da dívida, a proposta de pagamento exata com a informação de quantidade e valor da parcela, bem como se existe a possibilidade de pagamento à vista com a redução dos juros moratórios. O consumidor não é obrigado a aceitar a proposta inicial de renegociação e pode fazer contrapropostas, claro, dentro de uma realidade. É possível também pedir o parcelamento do débito, desde que as condições estejam claras no contrato. Caetano alerta os pontos de atenção na hora da renegociação. O consumidor deve ficar atento nas condições propostas se as mesmas se encaixam a sua real possibilidade de pagamento? Qual contrato está incluído na renegociação? Se envolve todas as dívidas com aquela instituição? Bem como deixar registrado, por escrito ou gravação, as condições da renegociação, como os valores, parcelas, contratos, prazos? E uma boa negociação é quando as partes têm consenso respeito na cobrança chegam a uma condição de pagamento, seja com redução de juros ou parcelamento que beneficie ambas as partes. As instituições credoras também não podem cobrar o débito do consumidor com ligações para o trabalho ou situações que criem um constrangimento. Elas também não podem assediar ou pressionar clientes a contratar um novo serviço ou produto financeiro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, René Almeida. 7 horas e quarenta minutos. Bom dia ao Cândido Andréa Falcão, está acompanhando a gente no Jornal do Brasil. Bom dia também a Hilda Hernandes, ao José Carlos lá no Jardim Paulista. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Pesquisa, 87% por cento dos brasileiros guardam eletrônicos sem uso em casa. René Almeida. Quando você compra um celular ou computador novo, o que faz com o um antigo que já não funciona mais? Uma pesquisa divulgada recentemente pela Green Electron, entidade especializada em logística reversa de eletroeletrônicos e pilhas revelou que 87% dos brasileiros guardam algum tipo de eletrônico sem utilidade em casa. Quando perguntados se já ouviram falar em lixo eletrônico, os mesmos 87% afirmaram que sim. No entanto, 33% acreditam que isso está relacionado a spas, e-mails, fotos ou arquivos. O descarte incorreto desse tipo de material pode contaminar o solo e os rios. O gerente executivo da Green Electron, Ademir Brescansin, revela o que é possível fazer. Os eletroeletrônicos possuem ali uma série de materiais. Que são constituídos de plástico, de metais, cobre, alumínio, vidro, e as placas eletrônicas possuem ali uma quantidade pequena de metais preciosos, mas tem. Então, quando você manda um aterro isso fica lá, perdido lá. Um dia essas matérias primas foram extraídas da na natureza e transformadas em produto. Então, melhor destino a ser dado. Vamos coletar esses produtos, desmontar esses produtos, separar por tipo de material, mandar para uma indústria de transformação que vai reciclar e transformar numa matéria-prima. Ademir afirma que em cinco anos a quantidade de lixo eletrônico cresceu 20%. Só em 2019, o Brasil descartou mais de 2 milhões de toneladas desse tipo de resíduo, sendo que menos de 3% foi reciclado. Por essa razão, a Green Electron tem apostado em campanhas de conscientização para o descarte correto do lixo eletrônico. Hoje nós temos aí mais de mil pontos de descarte de eletroeletrônicos. Uh, já estamos em 14 estados. Esse ano aqui nós devemos ir para 23, ou talvez 25 estados. E até o ano que vem estaremos de todos os estados, em milhares né, de pontos, para receber esses equipamentos eletrônicos e podermos dar uma destinação correta. Além disso, são mais de 7 mil coletores de pilhas e baterias em todo o país, através de parcerias com grandes redes de farmácias. No site greenelectron.org.br você encontra o ponto de descarte mais próximo. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Renê Almeida. 7 horas e 43 minutos. Bom dia, Cátia Oliveira, Cátia Manicuri, ouvindo o Jornal do Brasil na Vila Linópolis. Ao Sérgio Pessoa, ao Reinaldo Brunerotto italiano no Jardim Dulce. Ao Antônio Aragão Fernandes no Planalto do Sol, Gentil Bregadioli, a Viviane Almeida Juliane no Jardim Dulce, Antônia Aparecida e o Carlos Silva também, o Carlos Luiz Carlos Bonin. Muito obrigado pela audiência, ao Marcos Tápias e Leonora Nora. Tremor de terra de magnitude 2.4 é registrado no Ceará. Bruno Moreira. Um tremor de terra de magnitude preliminar 2,4 atingiu Camindé, no Ceará, na noite de sábado. A cidade fica a 115 quilômetros da capital Fortaleza. A escala que mede os abalos vai de 0 a 10 e o registro entre 2 e 4 é considerado baixo. Mas foi o suficiente para moradores relatarem que sentiram o chão tremer e observaram rachaduras nas paredes de imóveis. De acordo com o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, esse foi o sétimo tremor registrado no município neste ano. O último havia sido no dia 10, quando foi sentido pela população da região rural de Carindé e teve magnitude preliminar de 1,8. O laboratório monitora e divulga toda a atividade sísmica da região nordeste do país em tempo real. Agência Rádio Web, com informações do Ceará, Bruno Moreira. 7 horas e 45 minutos, bom dia presidente prudente ao ouvinte Lamartine de Camargo Pedroso Bom dia também ao José Renato Silva ouvindo a gente, acompanhando o Jornal do Brasil Muito obrigado José Renato 7 h 45 vamos ao intervalo comercial, já já voltamos com mais informações no Jornal do Brasil A notícia em primeiro lugar, Jornal da Brasil, a novidade começa aqui Rádio Brasil. Comece hoje mesmo a construir o sonho da sua aposentadoria. A Concede soluções e benefícios do INSS. É uma assessoria previdenciária com experiência de 20 anos no mercado que vai ajudar você a alcançar o melhor valor da sua aposentadoria. Se você é homem e tem 65 anos ou mais, ou mulher, 60 anos ou mais, agende hoje mesmo de uma consulta com um dos especialistas da equipe do Dr. Matheus Erler. A Aposentadorias, pensões, revisões e valores, benefícios ao idoso e à pessoa com deficiência. Seja qual for o seu caso, a solução é com sede. Rua Governador Pedro de Toledo, 594 Centro de Piracicaba. Fone 3403-6600. Refeições Iracema, servindo aquela deliciosa comida caseira. Conheça nosso cardápio diário em nossa página no Facebook ou no Instagram. E atenção, toda sexta-feira é dia de dobradinha na Refeições Iracema. Peça a sua Varmitex pelo WhatsApp 971478091 ou ligue 34638660. Atendimento na Rua Tabajaras 421 no Distrito Industrial, em Santa Bárbara do Oeste. Seja feliz com a gente Rádio Brasil também no FM E ainda mais o seu dia a dia Em breve, 81.9 FM Mais música, mais alegria 24 horas no ar Você está ouvindo o Jornal da Brasil Jornalismo de Verdade Compromisso com a Cidade a balafáfia é um tratamento 100% natural que existe há mais de 30 anos e auxilia você no combate aos problemas respiratórios. Para você que tem bronquite, para você que tem rinite, a sinusite, a asma, eu sei que às vezes você passou a noite pelejando aí com uma criança, com um neto, com, ou às vezes com um idoso, né, que com as crises de bronquite tosse a noite inteira, tem que ficar fazendo várias inalações, você tem que conhecer a verdadeira balafáfia aí o telefone, 0800-942-0455, esse é o telefone, 0800-942-0455, pra você pedir a sua fáfia. alcaçuz, que é anti-inflamatório natural das vias aéreas respiratórias, alfavaca campestre, que atua no catarro, na secreção, no pigarro, aquele chiado não, não, não, no peito, que incomoda tanto e preocupa, né? Ah, também tem o funcho viu, que atua diretamente na tosse, tosse seca constante, essa tosse noturna do fumante, do ex-fumante, você tem que anotar esse telefone. 0800-942-0455. 0800-942-0455. Para você que está acompanhando o Jornal da Brasil, eu queria que você prestasse atenção nesse depoimento para você entender um pouquinho como a bala fácea tem ajudado as pessoas, tem melhorado a qualidade de vida das pessoas no Brasil inteiro. Olha só esse depoimento. Meu nome é Carmen e estou fazendo o tratamento com as balas fáceas. Porque meu filho é, tem 13 anos, né? Eu já usava a bala fáceas desde quando ele tinha 4 anos para absorver a água. E quando foi agora que eu ouvi no rádio novamente, eu fiz o pedido da bala fácea. o meu filho estava com uma rinite muito, uh, muito forte, né? E o médico entrou com antibiótico. Então, eu não dei o antibiótico para ele e estou dando as bala né? E, por sinal, é maravilhosa. Eu comecei a dar ontem de novo para ele, quando foi hoje, ele já está respirando melhor, dormindo melhor. Né? Então as balas assim, eu recomendo para todo o pessoal que está ouvindo, não é mentira, não é enganação, é verdade mesmo. Bala é maravilhosa para quem tem rimite alérgica e outros tipos de problemas respiratórios. Tá vendo só? É por isso que eu gostaria que você ligasse agora, não perde tempo não zero oitocentos nove quatro dois zero quatro cinco cinco esse é o telefone, 0800 942 Você vai pedir agora a sua malafávia. Tem xarope e mel composto, antigripal de presente para você. Esse xarope tem própolis, tem guaco, tem limão, tem eucalipto, tem um extrato de alho. Olha, uma, é um resultado impressionante, principalmente para tosse, tá? E também vai levar o Imunilife de presente. Vitamina C, Vitamina D, Zinco, Ácido Fólico, Biotina, para fortalecer ainda mais o seu sistema imunológico. Anota aí o telefone 0800-942-0455. As principais notícias estão aqui no Jornal da Brasil. Agora são 7 horas e 51 minutos, estamos de volta ao vivo com o Jornal da Brasil, aqui pelo AM 690 nesta segunda-feira. Um abraço a Geni Martins ouvindo a gente, a Maria Aparecida também, muito obrigado pelo carinho da audiência. Na última sexta-feira aconteceu na Santa Fábrica Padaria, no centro de Santa Bárbara do Oeste, o lançamento do livro Trabalhe, Reze e Creia, o poder de pensar positivo da editora Escreva, de autoria de Noêmia Aquino. A escritora fala sobre o lançamento do livro na reportagem de Cláudio Mariano. Estou nesta noite aqui é, no Santa Fábrica a Padaria, onde é eu vou poder falar com a Noêmia Aquino, né, que lançou hoje seu primeiro livro. Noêmia, é, boa noite, pode falar conosco aí pela Rádio Brasil? Claro, é um prazer estar falando com de vocês, com todo esse público. Eu estou muito feliz de que esse lançamento trabalho de e com certeza é o primeiro de muitos que virão e viu é, você vai pegar esse livro com certeza vai se tornar um livro assim de cabeceira porque tem muitos ensinamentos sobre pensamento positivo de é, algo vivenciado e também muita você pode praticar isso daqui e dá muito resultado porque é pensar é, positivo Inclusive, gasta o mesmo tempo de pensar negativo. Então, vamos pensar positivo? É crendo, sabe? Você tem que crer que as coisas acontecem. Mas tem muitos ensinamentos. Vale receber. Aliás, como você vê, esse primeiro lançamento do livro, quanto tempo você estava imaginando em lançar um livro assim? A minha vontade de lançar um livro era desde criança. E agora surgiu essa oportunidade. Mesmo Sabe, essa pandemia também me ajudou me trouxe algo de bom, porque eu fui meditar um pouco mais, pensar sobre esse livro. E como era é, o pensamento positivo, eu já, eu já estou habituada com ele há mais de 30 anos. Então, eu falei, por que não passar essa experiência para outras pessoas? Porque às vezes a pessoa desconhece de como fazer essa mudança de hábito. E é simples. É, é, ter calma e realmente querer. Você faz uma mudança de hábito e começa a pensar, a ver as coisas por outro ano, pelo ano positivo. É, mais alguma coisa você pode falar conosco aí pela Rádio Brasil, né? Porque é uma sexta-feira bonita como está hoje. Estamos aqui na Santa Fábrica Padaria, né? onde que você lançou o livro e recebeu também até o um mimo do vereador Joaquim Júnior, né? Sim, eu estou muito contente por tudo isso Por todas as pessoas que vieram aqui Ficaram conosco Agradeço a todos os ouvintes da Rádio Brasil Estou muito feliz com isso E o meu livro já está aí nas plataformas Ele pode ser adquirido de várias maneiras né, online ou então diretamente comigo Eu ainda estou também trabalhando no DAE Fica fácil de fazer um contato E hoje foi uma noite especial E eu aconselho de presente também esse livro Que é muito legal E eu estou à disposição, viu, de vocês Estou pronta aqui para conversar com vocês Muito obrigada E Claudio Mariano para a Rádio Brasil O livro da Noêmia Que também é servidora pública Do departamento de água e esgoto Desde 1995 Ele tem o um prefácio Da psicoterapeuta Escritora e mentora De curso sobre Roponopono, Denise Noah, comentários do empresário e escritor Jonas Cass e da escritora e editora Ruda Roth. E é com ela que o Cláudio Mariano conversa agora. Fale para nós aí é, sobre o lançamento do livro hoje. Quais foram a, a sua participação no lançamento deste livro da Noêmia Aquino? É muito importante ver o lançamento do livro do Trabalho, em Reza e Creia, O Poder do Pensamento Positivo, porque é um livro que faz parte de um projeto dentro da editora, que é a formação de novos autores. E para nós é uma honra, uma conquista ver esse livro ser gestado, porque a gente viu ele ainda quando estava no pensamento e no coração da Noêmia. E nós, a minha contribuição enquanto mentora e fundadora da Editora Escreva foi conduzir todo o processo de produção do livro, todo o acompanhamento, toda a maturidade do, da construção do, do conteúdo e também a articulação que ela teve que fazer com as autoridades que chancelaram a obra dela. Né? E também acompanhar todo o processo de produção editorial que envolve várias áreas, vários detalhes. Então, para a gente ver o livro já concluído é, é um motivo de muita gratidão, porque também eu costumo dizer que a Noemi era uma pessoa extremamente disciplinada, audaciosa e obediente, porque o desejo do coração dela era ter lançado esse livro em setembro do ano passado. E eu falei para ela, Noêmia, ainda não é o seu tempo, ainda que em setembro é o mês da primavera. E muitas flores desabrocham e não era o momento dela. E ela foi extremamente obediente, compreendeu que existia o tempo que ela queria fazer as coisas, mas existia um tempo ainda maior que é o tempo cairós, que é o tempo de Deus. E foi o que aconteceu agora. O livro dela ficou pronto em janeiro e hoje foi lançado com tanta honra, honra da cidade, de todas as áreas, da, da, da área, da área da prefeitura, câmara, a, a, ao acolhimento de toda a imprensa que divulgou o trabalho dela. Então, isso... É uma força muito grande da cidade apoiar um trabalho artístico, um trabalho cultural. E eu costumo sempre dizer que dentro da Escreva, a, a boa história é que nos move e faz a gente melhor. E é muito importante você que tem um sonho, que, é, qualquer que seja, seja escrever um livro, seja um empreendedor, seja um palestrante, seja um mentor, você ter não só o respaldo técnico do mercado editorial Mas você ter o respaldo da cidade Porque isso dá força na caminhada Porque às vezes a gente precisa de braços Para poder concretizar os nossos sonhos E foi o que a cidade de Santa Bárbara fez com a Noêmia Durante todo esse período de lançamento E nós ficamos muito contentes Com todos os lugares que a gente tem passado As pessoas têm apoiado o trabalho dela Cláudio Mariano para o Jornal da Brasil Sucesso a Noêmia Aquino Com a obra... Trabalhe, reze e cria o poder de pensar positivo. Sete horas, cinquenta e oito minutos. Bom dia. A Clara Missácia Clara, lá do Jardim Europa, ouvindo a gente. A Léo J. Silva, muito obrigado pelo carinho da audiência. O Souza e a Laide, no bairro Molon 4. A Leonilda, no conjunto habitacional dos trabalhadores. A Celina, no Jardim Dulce, muito obrigado pelo carinho da audiência. E os proprietários de veículos com placa final 8 têm até hoje para aproveitar o desconto de 5% concedido pelo governo do estado para o pagamento do IPVA 2022. O imposto sobre a propriedade de veículos automotores pode ser quitado de forma integral ou parcelado em cinco vezes, de fevereiro até o mês de junho. Para quem escolher o parcelamento, deverá recolher a primeira cota até o dia 21, justamente hoje. 7 horas e 59 minutos. O vereador Eliel Miranda, ele comentou sobre a questão do desídio do funcionalismo público municipal. Limeira já concedeu 21% de aumento para os trabalhadores daquela cidade. Após um dia de greve, o prefeito resolveu é, aumentarem a proposta. A americana ofereceu inicialmente 10%. Depois, com aceno de possibilidade de greve, o prefeito Chico Sardelli aumentou para 13% o reajuste aceito pela categoria e Santa Bárbara do Oeste, que tem a data base no dia 1 de maio, segundo o vereador, precisa já começar a a discutir e conversar sobre o reajuste da categoria. Vamos ouvir o vereador Eliel Miranda. Quando nós estamos na época de campanha, todo mundo usa a rede social, não é? Faz live, fala. Depois de eleito, é importante que o prefeito se comunique dessa forma com os servidores. Mas, infelizmente, embora seja uma realidade em muitas cidades, em Santa do Leste não tem esse tipo de interação. O que tem são vídeos gravados, editados, do prefeito falando sobre como a cidade está bonita, sempre centro de Tratado, aquelas questões todas que muitas vezes a gente sabe que é não somente vender né, o melhor, que ele que seja o melhor, e a gente acaba não falando realmente dos problemas que existem. Né? E uma gestão é feita para resolver todos os problemas. Então, fiz essa indicação para o prefeito... Rafael Puguesa, para que ele faça uma live com os servidores e discuta a questão do aumento salarial com os servidores. Porque, fora essa questão do aumento, nós temos plano de carreira, que nós estamos terminando uma ceia agora, nós temos a questão é, de certos cargos que ainda não recebem o piso salarial. Nós temos algumas questões de promessas de campanha em relação à carga horária, que também até agora não aconteceu. Então eu acredito muito que seja importante fazer uma live com o próprio prefeito, que é quem assina o projeto, que é quem bate o martelo em relação ao aumento, com os servidores. É importante falar com o sindicato, falar com associações, é importante falar com vereadores no particular, mas é importante falar com todos os servidores. Por isso, fiz essa indicação para o prefeito, espero que ele aceite né, falar com todos os servidores em uma live, para que aí sim possa ouvir diretamente todos. Por que, que eu não falo para fazer é, presencialmente? Por conta da pandemia, né gente? Tem como hoje a gente aglomerar nesse nível, né? muitas pessoas no mesmo ambiente e também a gente sabe das dificuldades. Uma live fica gravada, uma live... A gente consegue é, também fazer os questionamentos pelo chat, né? então é importante esse tipo de trabalho. Como vereador, eu tenho buscado sempre a criatividade, né? de fazer aquilo que precisa ser feito e eu me baseio muito nas coisas que eu faço. Né? Então, eu presto contas diariamente, ou se tem qualquer tipo de demanda, a gente vai, atende o que a gente faz aqui pelo Facebook. Pelo se o prefeito fizesse, seria também algo muito importante é uma live com servidores para falar sobre o aumento salarial, de quantos porcento vai ser e por que disso. Infelizmente, nós temos na época de campanha muitas promessas, muitas, muitas pessoas próximas e depois se ganha, né? acaba a proximidade, acaba o tempo, né? sabemos que tem, tem a gestão do cargo, mas eu vou para vocês, a gente tem que fazer tudo dentro do que nós temos de tempo e as coisas elas acontecem para tá certo. A de correr agora 5 quilômetros. Para no almoço, já tinha feito a agenda de manhã, vou fazer agora a tarde de novo. E assim a gente vai se comunicando, a gente vai conseguir dar conta do recado. Está aí, portanto, a fala do Daniel, e ele tem razão, né? É, cadê o sindicato da categoria? Né? Nós estamos finalizando fevereiro, né? Tem mais dois meses aí pela frente para tentar finalizar essa negociação com a prefeitura. Já era é, sem tempo né, de começar a tratar essa, esse reajuste, esse aumento salarial do funcionalismo público municipal. A gente espera que o prefeito possa começar a conversar com a categoria, seja através do sindicato é, dos funcionários públicos, seja através do sindicato dos professores públicos municipais, enfim, para que possa é, beneficiar a categoria em Santa Bárbara do Oeste. 8 horas e quatro minutos agora. A Brasil está nos bairros com a equipe Brasil de jornalismo. Oferecimento: Oral Sim Implantes. Ligue e faça a sua avaliação. 3516 1833. Em americana. E agora em Santa Bárbara do Oeste. Tenha um sorriso perfeito com a número 1 em implantes dentários do Brasil. Oral Sim. Oito horas e quatro minutos no Jornal da Brasil, vamos à participação do repórter Nilson Araújo, é o quadro Brasil nos bairros. Olá, Nilson Araújo, muito bom dia. Oi, meu amor, muito bom dia, bom dia a você, bom dia aos ouvintes do Jornal da Brasil, uma ótima semana a todos, nós estamos aqui em frente à unidade de saúde é do pronto-socorro, o doutor Afonso Ramos. Estou aqui com a dona Aronete, que vai falar conosco agora. É, nesse momento, é, é, estou acompanhando ela aqui desde a sexta-feira. A gente tem falado muito né, por telefone. E hoje, eu falei, é, me disponho, viu, dona Aré, para que a senhora faça aí o seu apelo, a filha dela aqui, Tem é, de 30 anos, né? A, a Daniele precisa né, de é, um encaminhamento para que ela possa ser... É, internada né, numa clínica aí é, de reabilitação e, e a Dona Elete vai contar pra gente desde sexta-feira aqui, no sofrimento, esperando por essa vaga e nós estamos aqui acompanhando junto com ela. Bom dia, Dona Elete, né? Tudo bem que a senhora é na luta, né? Tudo na luta e é difícil, né? É, como você disse, desde sexta-feira a gente está aqui sentado numa poltrona esperando uma vaga de psiquiatria. Tá difícil, porque tá esperando pelo Prois, né? E eu faço um apelo que, que alguém tiver meu vinho e, e poder abrir pelo menos uma vaga para poder internar ela, porque ela tá no surto, né? E eu dou graças a Deus, porque eu tenho vindo aqui na Ponto Amo, e a gente tá sendo bem atendido pelos médicos, pelas enfermeiras, eu tiro chapéu nessa né, eles aqui, eles estão dando maior força, mas está difícil de arrumar a vaga para ela. Eu preciso de uma vaga conforme urgente, porque ela está em surto aqui dentro. Incrivelmente, ela está até amarrada, né? Porque não podemos soltar ela, que é perigosa dela fugir, né? Mas, por favor, gente, se você estiver aí me ouvindo, me ajude com essa vaga que eu preciso com urgência, porque eu também tenho compromisso, né? E, é, e quando fica aqui internada, eu tenho que ficar só eu, porque eu não tenho ninguém por mim, que todo mundo trabalha, né? E eu tenho mais duas crianças que eu preciso cuidar, que vai para a escola, né? É, a gente necessita como urgência. Por favor, me ajuda com essa vaga. Agora, dona Alessia, a senhora disse que ela já faz é, esse acompanhamento pelo CAPS, né? Há sete anos já. É, então, essa dificuldade até de transferência... É, o médico já fez o um encaminhamento, já fez o um pedido, na verdade, é, para encaminhar, está né? na, tá na cosa, é isso? É só isso, com certeza. E além dela, não tem só ela aqui esperando vaga, tem mais duas pessoas precisando de vaga de psiquiatria, né? Que, a, simplesmente, a mãe de um, ela é, é de idade, está sentada no, no controle, e ela falou assim, ah, mas eu também posso sair lá fora. Aí ela falou assim, mas eu tenho medo de sair e ele fugir, porque ele está amarrado, o filho dela, né? E a gente teme pela vaga e é difícil, porque tem todos aqui sentados também na controna, esperando vaca. vaga. Tem de sexta-feira, né? E a gente necessita, por favor, gente, ajuda a gente aqui, né? A né? o hospital, né? Porque ele também está fazendo o que pode aqui dentro, né? A senhora posso... tu, ah, é, foi embora, foi ontem, voltou hoje pela manhã? Hoje seis e pouco. Eu voltei para ficar com ela até arrumar essa vaga, né? Eu preciso que essa vaga seja aberta quanto mais rápido possível. A senhora diz para mim... Mãe, eu falo que é fazer tudo pelo fim. ela hoje nessa situação, não é fácil, né? Não, não é fácil, é duro, dói, a gente chora junto, muitas vezes a gente ri junto, só que está difícil, gente, Está muito difícil, é doloroso, não é fácil, não. Qual é o nome dela completo? faço o apelo, Dona Enete, né, a, a, a Prefeitura, né, para que possa intermediar isso, né, a internação da sua filha, espaço é, espaços abertos para a senhora aqui nesse momento. Bom dia, senhor presidente. a gente contamos com você porque a gente precisa de vaga, quanto mais rápido, precisamos de mais, né, de, de mais unidade é, de psiquiátrico, que, infelizmente, a gente aqui não tem, né, infelizmente. E a gente já faz quatro dias que estamos aqui sentados na poltrona esperando essa vaga, e a gente precisa com urgência, infelizmente, a Daniela Caroline Ramos, ela está aqui nessa unidade da Ponto Ramos e ela está contida, né, porque ela está muito nervosa. Não podemos forçar ela para ela andar por dentro do hospital, né, que é perigoso ela fugir. E, incrivelmente seu prefeito, posso, com a sua ajuda, por favor. Aí o apelo da dona gente falando aqui junto conosco. É, vamos continuar acompanhando aqui né, a senhora e também a Donirene. É, que, os, que Deus possa é, te dar muita força nesse momento, viu, dona Nete? Tá bom? Tá. E agradeço muito vocês aí que estão tá no desempenho, estão tudo correndo atrás. É, eu sei que é difícil para vocês, está difícil para a gente aqui que está sentado nessa poltrona, mas eu creio em Deus que vocês vão me dar força. Obrigado a todos. Eu agradeço. Tá aí, Minha moto a Dona Elete falando aqui, né, pedindo então essa transferência, essa vaga de né, psiquiatra, psiquiatra para a Daniela, sua filha de 30 anos, está desde sexta-feira aqui na unidade do professor socorro o doutor Afonso Ramos, e fiz para ela como mãe, né, Minha moto Sem dúvida, viu, Nilson Araújo, porque a família não tem como cuidar, né, então é em função aí dos problemas psiquiátricos, é preciso de um tratamento mais especializado e é importante que ela consiga uma vaga, né, é, num hospital psiquiátrico da região para poder dar sequência a esse tratamento porque em casa a família não tem condições, né, de cuidar em função aí do surto, né. É importante que é, a prefeitura através da secretaria de saúde consiga uma vaga o mais rápido possível, né. Com certeza, minha boa, com certeza. É, é uma, é, são dias, horas, né, que ela vai passando aqui dentro da unidade, ela vindo, né? Você acha que é, a sua mãe gostaria de ver né, o seu filho amarrado né, numa, numa cama né, de hospital? Não, jamais. Por que ela faz o seu apelo aqui a ...a cubrocareta, no seu cabelo, no seu cabelo, no que do no está intermediando né? E tanto mais rápido, porque já são quatro dias aí à espera volta, vamos por aqui. Amanhã a gente volta no Brasil nos Baixos, no nome da Uralfinha, a maior fonte de projetos do mundo. parte é no centro de Santa Bárbara do Oeste, na rua João Lino, 466. É, sempre pensando em você aí, no seu bem-estar. E amanhã a gente volta com o Brasil nos Baixos. Boa semana a todos. Brasil nos bairros. Clique 3463-5255 e 3463-5068. Participe, denuncie. Brasil nos bairros. Uma prestação de serviços à comunidade. Oferecimento. oral implantes. Clique e faça sua avaliação. 3516-1833. WhatsApp. 98929 1090 Em Americana e Santa Bárbara do Oeste Rua João Lino, 466 no centro Sim, sim, eu vou pra hora sim pra, pra, minha vida melhorar Rir, rir, quero voltar a sorrir Rá, ah, rá, sorrir ganhar a cara Eu vou abrir a porta pra felicidade Vou a família, amigo, sorrir na vontade Oral Sim, a rede de implantes lendários número 1 do Brasil. O nosso carinho constrói sorrisos. Notícia em primeiro lugar Jornal da Brasil A Rádio Brasil é líder de audiência Em todos os horários Em todos os horários Todo mundo ouve a melhor programação 24 horas com você Levando a informação a sério A, a, a tradição que ninguém supera É primeiro lugar em audiência a Rádio Brasil Brasil. A força do rádio De Santa Bárbara do Oeste Seiscentos e quarente seis, aí os seiscentos e noventa que o rest. Rádio Brasil, mil watts de potencial. Santa Bárbara do Oeste e São Paulo. Rádio Brasil Miami. A sua tradição, ninguém supera. Cromo Implantes. Você que sente incômodo para comer, falar, sorrir, seja com o uso de dentadura ou da sua perereca, aqui na Cromo nós temos a solução. Tenha seus dentes fixos de volta na mesma semana. Nós conseguimos resolver o seu caso através do protocolo de dentes fixos. Na Cromo você já vai tirar a radiografia panorâmica e já fazemos o um planejamento perfeito para você. Agende uma avaliação e descubra os benefícios de ter seus dentes de volta pelo WhatsApp. 19 76579 Como Ivantes oh, hoje ao hino 295 no centro em Santa Onde? Bárbara do Oeste. Parque Aimaratá, o lugar ideal para você se divertir com a família e os amigos, com atividades de aventura, arborismo, tirolesa e parede de escalada. Passeio a cavalo todo sábado e domingo, das 10 da manhã às 4 horas da tarde. Pesca esportiva todos os dias, restaurante bar super aconchegante, com happy hour aos sábados até às 10 horas da noite. Parque Aimaratá, aberto todos os dias, das 8 da manhã às 6 horas da tarde. Avenida Al... Álvaro Delanhese no novo bairro Jardim Pagliku, ao lado do bairro Jardim da Balsa 2, em Americana. Música, esporte e mais informação. Rádio Brasil, há 66 anos com você. Sucesso em primeiro lugar, parabéns pra você. Você está ouvindo a Rádio Brasil AM, 690 KHz. Funerária Bom Pastor em Santa Bárbara, na Rua Campos Sales 65, telefone 34636161. Balbá Baby, uma loja completa para o seu bebê, poeiro, trocador, banheira, carrinho, bonés, sapatinhos e muito mais você encontra na Balbá Baby. E atenção para a promoção leve 4, pac 3, em pano de boca festone, toalha de boca soft, babador e pano de boca viés. Mas corra porque a promoção é válida somente enquanto durarem os estoques. Não perca essa oportunidade. Rua Costa, é número 609 no Jardim São Francisco em Santa Bárbara do Oeste, WhatsApp 19 9 9 8 baby.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 Mercado Rua Floriano Peixoto, 855, no centro de Santa Bárbara. Supermercado Balan, presente no seu dia a dia. sempre, hoje amanhã, no Supermercado No seu aniversário, a Rádio Brasil deseja votos de felicidades. Rádio Brasil, 66 anos de sucesso. 24 horas no bar. Você está ouvindo o Jornal da Brasil. Jornalismo de verdade. Compromisso com a cidade. 8 horas e 17 minutos. Estamos de volta ao vivo com o Jornal da Brasil. Vamos ao WhatsApp da Brasil, temos reclamação de ouvinte. Vamos a ele. Eu queria fazer uma reclamação. Eu fui aqui no posto de saúde do São Francisco para passar com o dentista, porque eu fiz tratamento com ela e minha vituração caiu. Então foi caso de urgência, né? Que é, cheguei lá às seis e meia, tinha três pessoas. E ter uma vaga só, o dentista, pouca vergonha, a gente paga imposto. ainda falei pra moça, moça, uma vaga? Tinha que ter duas, três vagas, porque aí queria que eu fosse no céu, né? Mas no céu, para caso de urgência, eu falei pra moça, eu fiz tratamento com a dentista, então o meu é só obturação. Ai moça, mas é uma vaga só Pô, a gente paga imposto, né? E, e fui, é, no postinho aqui do São Francisco Que coisa, né? É de se revoltar com uma situação como essa, né? Como é que pode? Né? Tem um profissional né, de odontologia Mas atende uma vaga só por dia? Né? Atende um paciente só? Será que é isso? É uma vaga de encaixe por dia. Né? Alô, Secretaria de Saúde, vamos melhorar a questão aí de atendimento odontológico na UBS do Jardim São Francisco. A nossa ouvinte levantou seis e meia da manhã, né, faz tratamento né, odontológico, caiu a obturação, precisa obturar novamente o dente. Seis e meia da manhã, esteve lá procurando a UBS do Jardim São Francisco e foi informada que apenas havia apenas uma vaga. Né? É, a prefeitura tem que disponibilizar mais vagas para atendimento odontológico nas UBS. Né? Não adianta o pessoal ir cedo e não tem vaga, né? não tem caixa para atendimento é, de profissionais dentistas. É preciso rever essa situação. Bom dia ao Sangue Miga Arcângelo, a Dorotipo, a Ursulino Pereira, o Adriano Panim, ao Marcelo Araújo, a Dona Nézia, mãe do Andrezinho... Ao Juvenal Madureira, o Manuel Donato, o Júlio César, o João Franco. Júlio César está dizendo aqui: o transporte da nova via, o transporte da nova via com novos ônibus, poderia ter mais linhas que passam nos trabalhadores. Antes das 10 da noite, nós temos que ir no Planalto do Sol pegar o ônibus lá. Uma mulher quase foi roubada por passar ali perto da ponte. Realmente ali é complicado, escuro, né, Júlio César? É preciso aí que o pessoal da Nova Via, nessa nova empresa, possa verificar aí também a Coordenadoria de Transportes Municipal, né, para esticar né, o atendimento até o bairro Conjunto Habitacional dos Trabalhadores. 8 e 21 um. na semana passada, a Câmara de Vereadores aprovou um projeto do Executivo que destina né, um convênio com o Fundo Camp na verdade, de um milhão e cinquenta mil reais para a compra de cestas básicas, para socorrer as pessoas, as famílias vítimas da pandemia. Né? E a vereadora Kátia Ferrari publicou na sua rede social uma informação, depois foi feita uma matéria no portal Atualidade, onde acabou repercutindo negativamente para a parlamentar. Na terça-feira, ela pediu a inclusão do projeto de lei na pauta do dia em regime de emergência e nas redes sociais a Kátia Ferrari pousou ao lado de uma cesta básica que não é proveniente do recurso e deu a entender que ajudou a intermediar a verba para o município que não procede, segundo a Agência Metropolitana de Campinas, a Agencamp. É um pleito do prefeito, juntamente com os demais prefeitos, e é a Agencamp. Não tem um nome específico de vereador relacionado a isso, disse o diretor executivo da Agencamp, Odair Dias, que também fala no Jornal do Brasil, explicando sobre esse recurso destinado aos municípios. Bom dia, Odair. Olá, minha moto. Olá, amigos e ouvintes Maria, da fora. Brasil, é sempre um prazer falar Oi, com eu, vocês. Trago aqui a notícia de que o município de Santa Bárbara do Oeste está recebendo do fundo câmbio o equivalente a um milhão e 50 mil reais que devem ser utilizados para a compra de cestas básicas, kits de higiene e ou varigais. E isso será destinado às famílias que encontram-se em situação de vulnerabilidade em decorrência da pandemia. Cabe ressaltar a, a atuação muito formativa do, do prefeito Rafael Filmezan, que brigou bastante junto a, a, aos demais prefeitos para que nós conseguíssemos obter esses recursos para a região metropolitana de Campinas. Alguns outros municípios, assim como Santa Bárbara do Oeste, também estarão recebendo esse benefício. Então, é, é, cabe sempre ressaltar a importância da atuação dos prefeitos, que muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento. Mas existem as discussões dentro da Agenda, onde todos os prefeitos, indistintamente os 20 prefeitos, têm debatido assuntos importantíssimos para que a gente possa trazer o melhor para a população. A população é de uma região que tem aproximadamente 3 milhões e meio de pessoas. No total, a região recebe um montante de 18 milhões a serem investidos, no que eu já disse um pouco antes. Enfim, eu quero aqui agradecer ao empenho do prefeito Rafael Pio Bezan, ao empenho dos demais prefeitos, e que nós possamos ter força, fé, para continuar caminhando cada vez mais e fazendo melhor pela população. Um abraço a todos e uma excelente semana. Muito obrigado, Odair Dias, da Gencamp. E o fato da vereadora ter pedido a inclusão do projeto na votação da sessão não justifica a publicação. Aliás, aprovar propostas que beneficiam a população mais pobre, principalmente impactada pela pandemia, é obrigação do político. Então, aprovar um projeto que autoriza um convênio com o Fundo Camp não é mais do que o dever de ofício dos parlamentares. E vai chegar tarde o recurso porque tem muita gente passando fome, passando necessidade. A gente sabe disso. A vereadora cometeu um deslize, né talvez inflamada pela inexperiência no cargo, quis chamar para si os louros da vitória e essa situação me remete a uns anos atrás. Na cidade tinha um vereador que procurava tirar proveito de tudo que a prefeitura fazia em termos de serviços e obras e dizia que era... Executado a pedido dele, ele tinha amizade com os chefes é, de obras e na época a prefeitura tinha uma planilha de serviços a serem realizados a cada semana Ele tinha acesso a essas informações e ia nos bairros e prometia resolver os problemas Olha, vou pedir para a prefeitura e amanhã uma equipe estará aqui para resolver o problema ou resolver o caso E assim foi por muito tempo, era chamado de vereador Carona e Santa Bárbara do Oeste. Então, vereadora, se você não pediu ao prefeito para comprar cestas básicas para o povo afetado pela pandemia, não cobrou isso da administração na Câmara de Vereadores. Deveria, sim, apenas informar sobre a aprovação do convênio, mas jamais dizer que foi uma conquista intermediada por você. Você é nova na política e vai aos poucos aprendendo, mas tem que aprender a fazer o certo. É, neste final de semana também é, foram colocados em circulação os novos ônibus da Nova Via, em Santa Bárbara do Oeste, né? E começaram a circular ontem os ônibus e atraiu também a atenção do buzólogo jovem Tiago Souza da Silva, de 14 anos de americana, que veio... Na manhã de ontem, conhecer os novos ônibus do transporte coletivo urbano de Santa Bárbara do Oeste, acompanhado do pai Marcelo da Silva. O repórter Cláudio Mariano conversou com o jovem busólogo. Tiago, fale para nós aí, quem está que ouvindo a Rádio Brasil, o que é busólogo. Busólogo são aquelas pessoas que gostam de ônibus, Tia de fajão, anda de ônibus, tudo que envolve ônibus é, é busólogo. Aliás, e o que, que levou você né, vir aqui fazer... Na... A nova frota de Santa Bárbara do Oeste, como chamou a sua atenção isso daí? Estava minha mãe no Facebook, sexta, quinta-feira por aí. Nisso apareceu uma notícia que até a nova frota de ônibus vinha para Santa Bárbara. Isso ela, isso ela falou para mim que, nossa, que legal. Só que eu não sabia quando ela fosse a operar. Isso ontem apareceu a notícia falando que a partir desse dia 20 ia começar a operar a nova frota. Aliás, e de que cidade você é? Sou de americana. americana. E há quantos anos você. É busólogo. Desde o meu sonho de idade. Aliás, hoje com que idade você está? 14 anos. 14 anos. E quantas fotos você tem aí de arquivo de, de novos, novas frotas de ônibus? Ah, umas mil fotos. Isso. Foi umas mil fotos pra cima. Vou falar também um pouquinho aqui com o pai do Tiago Marcelo. Bom dia. Fala, pode falar conosco aí, o Marcelo, já que o senhor acompanha ele né, em todos os eventos. Bom dia desde com o ano e meio que eu anda eu ando com ele todos os domingos, a gente tira foto, anda, e é uma diversão nossa. Aí a partir do dos 13 anos, 12 anos, eu só tinha foto assim pra postar, 12, 13 anos, né? Mas sempre tirou a foto e guardava aqui o pessoal dele. Agora eu não sou postar as fotos, né? E quando ele vi que havia chegado a aviação nova, pela SB Notícias, aí se interessamos e, e, e, e quis vir ver, Entrou trouxe ele pra gente andar e tirar fotos dos ônibus, né? Você é o primeiro, né? Isso é o pra fazer isso, né? É, e fala um pouco mais para nós também, Marcelo, ou, ou Thiago, você já deu uma voltinha nesse, nessa nova frota? Sim, já deu uma voltinha já e é bom assim, a população de Santa Bárbara vai, vai ficar legal, vai, vai gostar da nova frota, vai confortável, ar condicionado, ano vai, de novo, só vai, vai gostar sim. Ah é, vocês andaram de ar condicionado? Condicionado sim. Suspensão é pneumática, mas é muito Aí fica o registro aqui então pelo portal e Rádio Brasil. Com relação à nova frota, eu quero comentar aqui uma fala do prefeito Rafael Pelvezan, que foi publicada na coluna informal deste final de semana no Diário de Santa Bárbara do Oeste. O título é trabalho. O prefeito, segundo o jornal, teria dito. Quem já está pensando nas eleições de 2024, não se preocupa em colocar no plano de governo novos e modernos ônibus para o transporte coletivo da cidade, porque isso nós já estamos fazendo. Enquanto tem gente pensando nas próximas eleições, nós estamos trabalhando. Palavras do prefeito Rafael Piovesan. Quer dizer, né? o prefeito não está pensando nas próximas eleições, não. Né? Me engana que eu gosto, Rafael Piovesar. Agora, na área de transportes, ônibus novos, né? modernos, com Wi-Fi, com ar-condicionado, tudo bem, beleza. população agradece. Tem que melhorar as condições de itinerários, linhas e horários ainda, na questão do, do transporte coletivo urbano. Agora, tem que trabalhar, prefeito. Tem que trabalhar na área de saúde. Né? Não é na hora de transportes, né? não é só do transporte que é dinheiro de investidor, que é dinheiro de empresário. Tem que trabalhar na saúde. Né? E publique depois no jornal, dizendo enquanto né, que os próximos candidatos não coloquem no plano de governo melhoria para a saúde em 2024, porque já está trabalhando, né? porque não trabalha na área de saúde. É a pergunta que fica no final do Jornal da Brasil. Estamos indo embora, está chegando o J. Alves para apresentar o show da manhã. A todos uma ótima segunda-feira, excelente início de semana e até amanhã.